Então, os tipos de propagação que o nosso colega falou ainda há pouco, é, são as mudas feitas em biofábrica, que você tem uma quantidade enorme de mudas. E também é, o sistema do remílio, que é esse que eu falei, que a gente pega uma, uma maniva, e corta em três partes, e, tem as estacas, e a germinação dela vai ser em água. E o sistema natural que a gente vai falar agora, qual a desvantagem dessa propagação rápida? Porque você muda a tradição do agricultor. O agricultor, é, pelo fato de ele ter, uns, é, ele, ele ter muito, ser muito ligado a crenças e tradições, e também tem baixa escolaridade, ele é muito resistente à mudança. Então, você vai quebrar essa tradição dele, quando você faz essa propagação rápida. E um detalhe, você não produz raiz no primeiro ano. Esse projeto de reniva, que ela é a germinação é feita em água, ela produz o ano todo, mas ela, a ideia não é produzir raiz, ela é produzir maniva. Então, quando você colhe no final do primeiro ano, você colhe esse pé de mandioca, você vai ter raiz como se fosse um pé de, de milho, por exemplo aquela raiz fasciculada. Então, porque o objetivo não é produzir raiz, o objetivo é produzir maniva. Tanto que a gente tem, modernamente, a figura do maniveiro. E, e tem um problema também, a desvantagem, é que você usa mais mão de obra do que do sistema tradicional. Então, nós temos essa figura do maniveiro. Aqui no vizinho do estado do Pará, você já encontra pessoas que vivem exclusivamente de produzir manivas, e não raízes. Por isso que eu digo que muda a tradição do pequeno produtor, porque esse, esse, esse maniveiro é, geralmente, uma pessoa de mais posse e que ele, ele tem mais condições. Isso aí já seria uma atividade extra para ele. E, como a falta de maniva é muito grande no período de, de plantio, ele vai ganhar dinheiro com isso. É aquilo que eu falei no começo em relação ao ciclo da cultura. E eu quero desmistificar aquela história de 18 meses. Eu digo que a mandioca brava ela tem um ciclo de apenas 12 meses. E a mandioca mansa, que é a macaxeira, de 8. Na verdade, a macaxeira produz a partir de 6 meses, já tem macaxeira. Mas a gente recomenda colher só com 8 meses porque a planta já vai estar na idade de reprodução. E a mandioca brava, que a gente é, diz que é 12 meses, qual a vantagem? Se você plantar em janeiro, você vai colher em dezembro. E janeiro já está se aproximando novamente o novo plantio. Então, você está com a quantidade de manívas suficiente para plantar. Então, isso aí é que a gente chama do método tradicional de você ter maniva suficiente na época do plantio. Bom, então a gente, como o nosso tema era só maniva e nos deram um tempo bem pequeno, isso foi a nossa contribuição. E a gente agora se coloca à disposição para as perguntas que foram feitas aí pelo, pelo chat. Muito obrigado e estamos à disposição de todos vocês. Aí na tela está o nosso e-mail e o nosso telefone é, da Embrapa, porque, infelizmente, nós estamos vindo pouco aqui da Embrapa, porque nós ainda estamos em teletrabalho, mas esse telefone vai ser muito útil também. Hum, obrigada.